Bom dia, tal como prometido o vídeo desta semana é sobre as diferenças que existem entre um contrato de mediação imobiliário assinado em aberto e um contrato de mediação imobiliário assinado em regime de exclusividade. Vou falar sobre as principais diferenças, vantagens e desvantagens dos mesmos e uma dica para os proprietários que querem assinar um contrato e podem assinar um contrato de exclusividade mantendo um, o controle sobre o negócio e sobre a venda. Assista até ao fim para saber o que é que eu lhe recomendo. Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Antes de começarmos com o vídeo de hoje, gostaria de o recordar que todas as semanas publico novos vídeos sobre o imobiliário na vertente de compra e venda do imóvel e mesmo às vezes sobre alguma parte da documentação, legislação e outros assuntos importantes do, do mercado imobiliário. Se quiser receber em primeira mão todos os meus vídeos, subscreva o meu canal neste momento. Subscreva o vídeo e receba todas as quartas-feiras, em primeira mão, vídeos exclusivos feitos para si. Quais são as diferenças que existem entre assinar um contrato de mediação imobiliária em exclusivo e em aberto? Não há muitas. Na realidade, há apenas uma... Um, grande diferença. Os contratos de mediação são iguais, tanto é exclusivo como é aberto, as cláusulas são as mesmas. Onde é que elas diferem? Diferem numa pequena cláusula, na cláusula de um, regime de contratação de exclusividade. Quando contrata alguém em regime de exclusividade, está a dizer que só uh, aquele agente, agência que está a ser contratado pode promover e divulgar o seu imóvel. É a única diferença. Okay? É mesmo importante perceber isto que é a única diferença entre estes dois contratos. É também muito importante referir que no contrato de exclusividade todos podem vender o imóvel. O agente angariador é responsável por promover e divulgar o seu imóvel ao maior número de agentes possíveis. Todos podem apresentar os seus clientes, obviamente aceitando as condições de partilha, aceitar, apresentar os seus clientes ao agente angariador e fazer uma proposta portanto, a comprar o seu imóvel. Todos, no fundo, podem apresentar um, um, um comprador desde que o façam através do agente angariador, que é o único responsável, é o seu interlocutor privilegiado. E, já agora, se está a pensar em um, assinar um contrato, seja exclusivo, seja aberto, é porque está a considerar contratar um agente imobiliário. Por isso, veja a minha recomendação de vídeo, que é como escolher o seu agente imobiliário, onde um, lhe indico algumas, algumas dicas, algumas sugestões sobre o que é que deve procurar no seu agente imobiliário para que ele possa, de facto, ser profissional e uh, vender o seu imóvel o mais rapidamente, pelo melhor preço e, claro, sem complicações. Vamos então às diferenças entre o contrato de mediação imobiliário assinado em aberto e exclusivo. Podem existir muitas mais, estas são as que eu considero mais relevantes e portanto são aquelas que uh, vou falar. Razão número 1 um é que uh, no contrato de um, exclusivo fala apenas com um agente em que, e no contrato em aberto poderá falar com vários agentes. Isto significa que só vai ter que falar, um, contar a sua história, explicar a situação, quais é que são as suas condições e os seus objetivos a uma pessoa, não vai ter que se repetir vezes e vezes sem conta, não vai ter que explicar as suas alterações de disponibilidade, uh, se vai passar o fim de semana fora, não tem que comunicar para 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 7 pessoas comunica apenas uma pessoa que é o seu interlocutor. em caso de querer entregar, por exemplo, as chaves do imóvel sabe quem é que é o responsável e poderá imputar um, culpas, se acontecer alguma coisa um, ao imóvel e um, ter a, a certeza de que o seu imóvel está, está, está bem em track. Só tem que fazer um bom briefing e o seu representante vai comunicar com todos os agentes e com todos os compradores em seu nome. Nunca mais vai ter que aturar os outros porque o seu representante estará lá para tomar o seu lugar nessa parte mais chata do processo. A segunda diferença para trabalhar com um contrato de aberto versus exclusivo tem a ver com a promoção. Com o contrato em aberto, a promoção é errática e difusa e com o contrato em exclusivo é feito através de um programa de marketing, de um plano de marketing específico e personalizado. Acontece com frequência quando o imóvel está entregue a entrega vários agentes que as áreas, os, as características, até o preço é diferente nos vários anúncios. Obviamente, já para não falar das fotografias, isto causa muita frustração e muito no desespero nos compradores, já para não falar das dúvidas que pensam que o imóvel tem alguma coisa de errado. Quando trabalha com um agente exclusivo, isto não vai acontecer. As fotos são únicas e todas as características são as características exatas do seu imóvel, apresentadas uma única vez. Estes dados, apresentados de forma única e sem confusões, aumentam o interesse do imóvel e levam a que se feche o negócio com mais facilidade. A terceira diferença que há entre o contrato de mediação em aberto e o contrato de mediação em exclusivo tem a ver com o valor do investimento e no primeiro caso, no caso do aberto, o investimento que é feito é um investimento básico, é um investimento é, essencial, enquanto que no, no contrato de mediação em exclusivo existe um investimento específico e mais é, arrojado que é, leva à promoção mais intensa do imóvel. Os profissionais imobiliários são pagos com base num success fee ou seja, só recebem se venderem o, o imóvel. Assim, quando temos um, uma contratação em regime de aberto, os vários profissionais vão promover o imóvel com as ferramentas que têm contratadas para todos os imóveis, sem nenhum investimento adicional, porque não querem que este imóvel, que não lhes dá garantias de retorno, tenha, seja para eles, um custo adicional. Por outro lado, os agentes que trabalham com um contrato de exclusividade sabem que se promoverem o imóvel de acordo com um plano de marketing profissional, se investirem em mais uh, promoção, têm uma altíssima probabilidade de vender o imóvel ou de atrair uh, algum comprador de parceiro que compre o imóvel, assegurando assim os seus honorários. É por isto que investem em fotografias profissionais, em visitas 3D ou visitas virtuais, em vídeos do imóvel, em campanhas de marketing digital nas redes sociais, entre outras ferramentas que necessitam de um investimento adicional e que não estão incluídas nos pacotes tradicionais de mediação imobiliária. A quarta diferença, a quarta diferença é a venda ser reativa ou proativa. No caso dos contratos em aberto, a venda é sempre reativa. E porquê? Se existem muitas pessoas a promover o imóvel, eu não vou querer estar a divulgá-lo a todo lado. Porquê? Porque alguém pode tomar conhecimento que o imóvel está em venda e não vir fazer a compra por mim, o que faz com que eu perca o negócio. Ou seja, eu apresento o imóvel sim, mas apenas aos clientes que vêm ter comigo e que falam sobre esse imóvel. Já no contrato exclusivo, é completamente diferente. Porquê? Eu ganho se o imóvel for vendido por mim ou por Outro, não interessa e como tal eu quero divulgá-lo o mais possível e divulgo para todo o lado e divulgo para todos os meus parceiros porque seja eu a vender, seja eu a ter um cliente comprador ou se, ou se, ou se for um cliente, um parceiro meu a ter o cliente comprador eu vou ganhar na mesma. Como, como tal a venda é proativa e a divulgação é proativa. Estamos mesmo a chegar ao fim mas antes de lhe dar a, a quinta diferença quero relembrar que no final tenho uma dica para proprietários que querem assinar um contrato exclusivo e manter o controle sobre a sua venda. Veja até ao fim que vai valer a pena. A quinta uh, diferença entre os contratos é, na realidade, uma conclusão. O contrato de uh, mediação em aberto privilegia o comprador e defende o comprador. Porquê? Porque é o comprador que vai determinar quem é que ganha a comissão. O comprador é que manda, portanto as regras são as do comprador. Já no contrato exclusivo isso não acontece. Não é relevante quem é que tem o comprador ou, ou quem é o, de quem é o comprador. Porque o angariador recebe sempre a sua comissão. E então o angariador está focado em defender os interesses do proprietário e não está tão preocupado com aquilo que o comprador pode ou não decidir. Estas são as diferenças que eu encontro entre os contratos de mediação uh, em aberto e em exclusivo e cabe-lhe assim decidir o que é, que é mais vantajoso para si. Para mim, obviamente, será o contrato em regime de exclusividade, pois é aquele que vai permitir ao agente angariador defender os seus interesses e promover o seu imóvel uh, com o máximo de agressividade para encontrar um comprador que pague mais rapidamente e sem problemas. Dica final. Uh, muitos proprietários não querem assinar o contrato de mediação em exclusivo porque têm medo que assinam um contrato, ficam presos ao contrato, depois o um, angariador não faz nada. É muito simples, esta é uma dica super importante e que um, deve mesmo seguir para assinar um contrato de medição exclusivo. Uh, exija ao seu agente uh, imobiliário um compromisso de garantia, um plano de marketing uh, com o qual ele se compromete e se não aplicar esse plano de marketing, então uh, você poderá despedi-lo e não fica condicionado, preso, aos, uh, ao trabalho ou à falta de trabalho desse agente imobiliário. É a minha dica, é a minha super dica para poder assinar um contrato de mediação imobiliária em exclusivo, onde terá o máximo de promoção e o máximo de exposição do seu imóvel com o máximo de investimento por parte do agente imobiliário e... Ao, ao ter o compromisso de garantia assinado pelo seu agente imobiliário, terá também o máximo de segurança do seu lado e o máximo de controle do seu lado. Espero que um, utilize esta dica e que um, tenha uma venda fácil. Espero que o vídeo desta semana tenha sido do seu agrado. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Estou ao seu dispor para uh, vender o seu imóvel e uh, também, se for caso disso, encontrar um imóvel que procura para uh, a sua família. Até à próxima semana, até ao próximo vídeo. Vamos conversar?